Quer dizer que dá saudades. Dá. dá. E a senhora é feliz hoje? Sou. Sou. E Só que? não queria ser velha. Porque queria namorar é. de novo? Eu não vou querer. Ah, namorar é bom. A gente passa para os outros, assim, ninguém olha para a gente. Olha, ninguém olha não. Eu gosto quando a pessoa olha a gente, paquerar, mas ninguém me paquera mais, Tô eu morro. Quantos filhos a senhora tem ah, vivos? Nove. Quantos netos? Ih, uns 20. Quantos bisnetos? Bisnetos, também uns 18, ou 19 bisnetos. Qual é, é o nome deles? Tinha a tia Tataraneto? Tem um tataraneto. Qual é o nome dos seus netos? Fabiá Esse aí. Esse aí tem esse, uma. Esse aí. Esse, esse aí. Como é o nome dele? Franci. Francis Franci Creito. creito. Salmo, saimo uhum. Fafá, Priscila, Daniele, eu tenho quase 20 netos. Vai vai então isso te dá alegria de ver todos os netos aí, levando a vida, com os filhos, casando. Uhum. Muito feliz. Isso te dá vontade de viver mais? Viver mais. É. Vai ver quantos tataranetos nascerem ainda? É, pode ser que ainda alcance mais algum. Enquanto é? um só tinha nenhum. Quer, ter, quer ver nascer quantos? Ah, tem uns quatro ou cinco ainda. É, tá bom, né? É, tá bom. <risos> Me Mas, diga uma coisa. Ah, dessa vez não, vai, acho, que não vai, acho que não vai ser, não. Qual foi o momento que a senhora viu a cidade de Bozos mudar? Foi com a emancipação? Com a chegada dos turistas? chegada dos turistas de Brigitte Bardot. Brigitte Bardot que veio trazer os turistas para cá. E aí? E aí ficou turista. Os turistas fazendo casa. Os turistas vinham e antes de fazer casa eles alugavam as casas das pessoas, botava as pessoas para trás e ficavam na casa das pessoas. Até eles fazerem casa, eles fizeram. mesmo aqui. A senhora conheceu o Zé Bento Ribeiro Dantas? Como é que ele era? Não sei. Hum. Não conheci, não. Você <risos> conheceu, mas não lembra como ele... conheci. Conheci de, de falar. Não, ele não eu não. acho que não conheci, não. conheci de, de falar. Que ele falar falou. muito nessa. Né? Falar que ele fez aquela rua, né? Exato. E aí mudou muito os turistas? Mudou a vida toda da cidade? Mudou, mudou muito. Como é que ficou? Ficou boa. Ficou melhor? Melhor. É aí o quê? É, porque trouxe muita gente, né? Muita gente para Búzo, trouxe isso aí que não tinha. E aí, e com a emancipação, quando o Búzio ficou independente de Cabo Frio? Não ficou muito boa, não. Não? Ficou muito boa, não? só com o correio do tempo que melhorou. Ah, porque antes nem tinha escola, tinha não tinha? nada, tinha nada, muitos municipos sem nada, sem nada. Depois que ficou melhorando, cortando escola. as coisas, as pessoas saíram saí daqui para estudar lá no saco fora, lá, na, lá no São José agora. E na saúde também, não tinha mais que ir para Cabo Frio. Né? Só para Cabo Frio. E depois? Agora há poucos tempos que vem médico para aqui. Não tá de doutor André. Né? Mas no sou... hospital, a senhora imaginou ter um hospital em Búzios quando a senhora era moça? É? A senhora chegou a imaginar, sonhar em ter um hospital em Búzios quando a senhora era moça? Tinha que até Cabo Frio para tratar das crianças. Né? Olha, quando eu era garota, tinha um cemitério que o senhor fala? Hospital. Ah, tá. Não tinha hospital também. E a senhora imaginava ter um hospital aqui na cidade? Não. Imaginava não. Quando construiu o hospital ficou feliz? Ok. Acabou o sacrifício de ir para Cabo Frio? É. Eu, um dia o meu filho adoeceu, né, um com 12 meses, ele para Cabo Frio, botaram o balão, de aceito e morreu. Eu já contei isso? Já. Uhum. Aí tu se morto para casa. E depois chegou a ser socorrida no hospital aqui de Búzios Meus ou não? não, não. não eu, aqui não. O, o, a criança. Não, não a senhora não. chegou aí. Mas quando a senhora precisava de um médico, a senhora ia até Cabo Frio, lá é. E depois? Depois, eu, eu, finalmente eu nunca me internei, né? Nunca tive uma doença de me internar, não, né? Sim, vou fazer exames, essas coisas assim, mas me internar, nunca me internei, não. Então nunca precisou, não. né? Não, graças a Deus. Me conta, como é que foi perder a sua companheira de pesca, não, a uma, sua amiga? Foi uma tristeza só. Eu não quis nem ficar mais aqui. Fui embora para Cabo Frio, morei em Cabo Frio. Saí daqui e fui para Cabo Frio. Também, bom, seis meses, perdi o meu filho. Perdi o meu filho com 24 anos. 24, 24 anos, ele era mudo e surdo. era especial. Perdi ele com seis meses dela morta. Perdi ele. Aí eu não quis mais ficar aqui. Fui embora para Cabo Frio. Lá fiquei alugando casa, morando, depois que.. Eu comprei uma e fiquei até agora pouco. Agora vendi lá em Cabo Frio e comprei, comprei duas no, no, no. Né? Sem braço. O dinheiro dá de lá, comprei duas aqui. E está feliz? Estou feliz. Como é que era essa sua amiga, mãe do Chita, que morreu lá no primeiro... Ah, era uma pessoa. Era a minha amiga, a única amiga que eu tinha. Mas pescava com sol, pescava com chuva, pescava com, com, com sudoeste, pescava com tudo. Mas quando ela morreu, eu não queria ficar aqui mais. Eu não vai o frio. Qual era o nome dela? Zalico. E quantos filhos ela tinha? Eu acho que era, acho que era seis, né? Tinha, tinha chita dois, chita já e dois. Cataia 3, Bessinho 4, Lucas 5, Luca, Soca seis. seis. Seis filhos, homem e uma, uma filha mulher. E aí, como é que eles se fizeram para sobreviver? Ah, eles, eles moravam atrás e uma casinha, tinha uma casinha alugada na frente. Então a senhora não precisou ajudar, nem dar não, assistência. Não, não. Eles tinham um caminho. Este é. Eles tinham uma casa alugada na frente. É isso aí. É, obrigado. Eu que digo obrigado. Agora eu vou começar a divulgar isso aqui na internet vai aparecer de namorado, ó. O oh. meu filho. É. Fala. Olha só. A ah, senhora citou uns pontos aqui, muito importantes, né, sobre a cidade, sobre a sua infância, né, eu, inclusive moro lá em Manguinhos. Uhum. Ele é mora de Dijonjo. já é, Mas a, a senhora deu um pulo entre o, aquele passado e esse futuro que a gente está vivendo, deu um salto bem grande. É. Esse saldo que a senhora deu, porque a senhora não lembra, ou a senhora não quer lembrar de certas coisas ruins do seu tempo que existia? <risos> é, que a senhora não, falou sobre um não, fome, ninguém passou fome, mas a dificuldade não Não, é Não, não, não nunca tive vida ruim, não. A gente tinha muita coisa da roça. Quando eu era criança, assim, com uns 15 anos, 16 anos, a gente tinha muita coisa da roça. Meu pai pescava na parede de âncora, trazia aqueles peixes grandes, a gente não passava necessidade, não. Quem da sua família, dos seus filhos, resolveu pescar? Pelo seu... Pelo, algum, algum resolveu pescar, né? Só meu filho mais, mais velho. Caçosa. Não, Caçosa não. É, o mais velho. Mas é o menino, é por nome Francisco e Celso. Ah, são os dois Mas que Quem pesca, pesca mais mesmo é, é Francisco, mora em Cabo Frio. Campo ah. Frio uma pesca aqui. Outra coisa que a senhora falou, naquela época a sua mãe levava para a igreja até Arrasa. Não é, não Você ia para Como é que era a população de evangélicos aqui? Já existia, era muito, muito evangélico ou era metade hum, evangélico, era, com metade concorrente? Eu acho que era mais crente, melhor mesmo, do que hoje. Eu só tinha crente já quando, quando A senhora fala quando chegou os crentes aqui, como que era? É? A senhora conta, fazia os cultos nas casas? Depois... Ah, é! Assim que, assim que entrou a Assembleia, aí vinha, orar, vinha um pastor fazer culto nas casas. Todo domingo ele escolhia uma casa. Um domingo eu escolhia a minha, outros domingo eu escolhia de outra, de outra, de outra. Aí foi evangelizando né, a gente. Aí depois eles quiseram fazer uma igreja. Aí tinha um, um homem que, que tinha um salãozinho para fazer baile, carnaval, essas coisas assim. Aí ele não quis mais isso e vendeu para a Assembleia. Aí a Assembleia fez. Aí nessa Assembleia todo mundo ajudava. Era eu, eram as outras mulheres, tudo ajudava, com água na cabeça, a, a areia, tudo para fazer a igreja. Essa é a Assembleia aqui de, Cabo, de Buso, essa assembleia, foi, a assembleia de Buso foi a gente que fez, a gente que trabalhou. Nós, nós mulheres, que carregava água, carregava barro, carregava areia, sabe, para fazer. Eles faziam, mas a gente que carregava o acessório, fazer a igreja. Praticamente foi nós, mulheres, que fazíamos a igreja. Eles só faziam, botar o tijolo, fazia isso, tudo, mas a água, a areia, a, barra era a gente carregava. Lá no poço da bomba, que a gente carregava a areia. Lá no poço da bomba. Fica feliz em agora a igreja lá pronto? Agora está uma igreja nova e boa. Mas foi, mas foi a gente que acabou ela, que fez ela. Como é que era o poço da bomba que a senhora. Falou. Como é que pegava água aqui, aqui no mangue para a gente, A gente pegava de barril, sabe? A gente botava uma um, um coisa no barril, saía, enchia o barril d'água e saía rolando, até em casa. é difícil. E, e não é? Quando, era, quando era uma água boa para beber, porque o fosse da bomba não era uma água muito boa para beber, não. Era só para lavar a roupa. A gente tinha um poço, que, um pocinho lá na... coisa... Que o, o, o velho fez um poço, aí minava aquela água de baixo aquela água boa, sabe? Aquela água clarina, docinha boa. A gente ia lá com o barril, enchia o barril e trazia pra casa. Dona Brudeca disse que lavava roupa lá no Poço da Bomba também? Ah, lavava? E que era a maior fofoca lá. <risos> é, fofoca! É, Nós trabalhava. <risos> Nós, travava, nós, nós lavava a roupa, aquela mulherada, sabe? Aí, nós tudo lavávamos. Quando vinha, ia uma lá com aquela roupa mais encasquida, mais só, aquela, Ficava aquela fofoca. Olha lá a roupa dela. a roupa dela. Olha a roupa dela. Ficava frio? frio? Aí, então, todo mundo ficava Ela Ficava de fofoca. Chamava a roupa da outra ali. Conta como você lavava a roupa, o material que usava? Sabão em pó. Não, em pó, não, sabão em pó não, sabão em pedra. E pedra e, e a folhas de canema e mamão, assim, para tirar, tirar o cardimento. Era com canema e mamão. Canema e mamão? Canema. Canema. Canema, aquelas folhas de canema a gente esfregava, ficava tudo verde, a água ficava verde, tudo cralhava. E aí depois a gente lavava, a gente botava aquele anil, sabe o que é anil? Então, ficava azul assim na água, aí a gente enxagava a roupa. aí botava a roupa onde, pra secar? Botava, botava nas pitangueiras. Ficava capim, tinha aquelas pitangueiras, em volta da, da, do poço, aquela aquelas pitangueiras, a gente estendia nas pitangueiras. E quando eles tinha capim, a gente estendia no capim. Quando chegava 5 horas da, da, da tarde, a gente ia recolhia. Ia pra casa almoçava, Mas era uma almoçava. porção de mulher, porção de mulher que lavava Almoçava aonde? Meu filho, meu filho especial, que levava minha comida. Mulher Às vezes vez ia a outra levar, ele, to, ele dava cascudo e tomava da mão e ia levar. Mas aí já levou muito cascudo dele. Mas era só a senhora que almoçava no poço? Não, todo mundo. Todo mundo. Todo mundo almoçava todo no curso. Todo mundo, os filhos levavam a comida pra lavar. Era aquela lavadaria, umas com aquelas roupazinhas boas, outras com aquelas roupas picardinhas que a gente fazia. E passava a roupa onde? <risos> não passava nada, que passava. Tinha escova de roupa? Tinha escova de roupa? Tinha nada. O que que usava como escova? É? O que que usava como escova? Nada. Ah, ah. Tinha escova. <risos> Mas lavava assim, ó. Assim não. No um atrito, né? É. Que andava de escova, não. Ela esqueceu. Passava Aí, pedra? Quando tinha muita sujeira na roupa, passava pedra? Não, lugar. pedra não passava, não. Passava a escova. Ah, tinha escova tinha então? Tinha escova, é. Agora que eu também lembro. Tinha escova. Ah, uhum. é, minha senhora. Que pena que não namora mais, né? <risos> Se podia... não eu podia arrumar um namorado pra mim. Eu te dá uma cantada. Quem sabe? <risos> Repete o nome completo. Guilhermina Maria de Assis. Dona Guilhermina, a senhora autoriza a usar a sua entrevista pra, na web, na internet? Ah, qualquer coisa. Qualquer coisa. Não tô nem aí. É? Eu gosto de ver. Pra é ver, né? Pra quê? Arranjar namorada? Né? Às vezes com essa entrevista parece alguém. Parece alguém. Ele sabe. Parece alguém. E será que os filhos, netos, bisnetos e tataranetos vão deixar a senhora namorar? Eu, eu dou confiança a filho, a neto e a bisneto? O ah, que eu quiser fazer, eu faço. Não dou confiança a filho, não. Hum. <risos> É muito bonita ela. É pena que eu estou muito franzida. Ele está com a cara mais lisa. Continua vaidosa, né? Pô, hum? Já dancei muito. Ali no, ali no azul e branco tinha, tinha, tinha uma coisa que era toda noite. Toda noite a gente ia para lá dançar, todo sábado. E aí vem cá, é verdade que vocês iam até frio para comprar roupa para festa? Até? É. Iam. Como é que é que vocês faziam? Nós, nós saímos de madrugada. Saímos de madrugada, passávamos pelo guririm. O guriri era meia pura, aquela areal bravo, sabe? Antigamente, agora não, agora é uma estrada boa. É, a gente passava, quando a gente voltava, a areia está quente pra caramba, quase queimava os pés da gente. Era um areal danado. Quantas horas levava a pé daqui até Cabo Frio? É, agora não me lembro, porque a gente saía 4 horas da manhã. Chegava em Frio em 10 horas. 10 horas do dia. Aí comprava os vestidos? Voltava de novo.